tudo bom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 Tô vendo esse Prime aí Discar indo, cara, e 7 Ó, <risos> oh, agora vai desabilitar o respawn, viu? Só se esconde. Ai, ai, ai. Ah! Quero juntar balinha pra pegar o teclado Teclado brabo Ah, nas costas! Ah, mano, o teammate deixou passar a costas Dá um ódio disso, moleque Eu não conheço esse mapa direito Ah, velho, eu tava atrás do negócio, cara, eu consegui me matar A própria explosão dele não matou ele Cego Eu de lá da puta que pariu Ai! Vou pegar sua arma aqui. Ahhhh, só que tem da live mais ou menos. Cara, depende do dia, mano. Se tiver muito empolgado. Alguém demais eu tenho que fazer 4 horas, Mas se tiver muito empolgado. E às vezes tem o r também. Boa Vou pegar o QG, eu tô no meio do, do tiroteio. Ó, vai se ficar sem respawn, velho. Puro ano. Chegando. Vou minha pica. Ah, mano, achei que o cara tinha ido embora. Ele voltou. Tem susto. Aqui é minha entrada de um tal. Pegar K. tá silenciado. Inimigo no complexo. Atrás ah, aqui, ah, atrás. Ai, meu Deus! Agora treino a cara. Tem um bot. Ah, Ih, mano, por favor. Ah. Fala tá assim no que ele manda, cara. Né? Ah, tá na merda, tá na merda. Eu não uso o Lant não, eu falei errado. Opa que pariu, velho. Ah, ah daí. Não fala nada, né? Aí me fodi. Não, não, não, não, não, não. Peguei. Uh, ah, veio a torreta blindada. O que, que a gente faz com esse daí, Nossa! Ah, Nossa. ah meu deu boa, boa, boa, boa, boa. Ai, ia matar mais! É, ah, tem mais gente ali na frente, tô sem vida. É em cima ou embaixo? É, acho que é embaixo. Não, avança, o, avança, a direita a direita dois, véio, Pode, passar, pode avançar, pode avançar. de ódio na boca, trafica pesadão de, de... De... De... De... De... de Ah, morri, que cheio cara. Uma embaixo. Calma, baixo. calma, véi Vai subir polícia de cima para baixo, não não. Os caras estão cravados que foda aqui. Olha isso, velho. Como que eu faço aqui? mais uma. Para merda, para merda. Vamos, vamos dois, dois, dois na esquerda. tem de monstro nas coisas. Quem velho? Aí ah, o que é nosso? Que é nosso? Não morro. Ah porra, maluco. Vou me esconder aqui. Foda-se. Quem tá comigo? Aqui? Ah, tô com você aqui, Goku. Olha as costas aqui. Aqui ó, ah, vai vir aqui. Vai vir na direita. Aqui é ah, assim, ali ele é em trajeito. esquerda. Boa. Acho que é minha saída. Em né? Nossa, cara. caralho, mano. Não tem mais metal, né? Tá porra. Tem um lá em Com cima, Hum, Tem dois no meio. Mano, os caras tá de sensorzinho. Não, agora eu vou jogar sério. Caralho mano, não dá pra ver nem os caras direito já tão atirando. Cara embaixo. Sem choque mano, falta duas pra eu conseguir evitar. Um. Caralho, mano. Ah, não tá dando não, hein. Alô, Peguei, vou pegar a... a bala. Ah, socorro! Socorro, foda. Eu tô com o Vital aqui, mano. Pegar a bandeira é nossa. Ei. Tô embaixo da ponte aqui, velho. Cadê? Tá <risos> conversar. Ah, agora que eu vi! Caralho, o grave ficou de da ponte pra nós Pra segurar ó Vai logo o pacote Acabou o Vital O foda é que eu não consigo... Eu não consigo Vou virar aqui dentro, né? O não só vai pra frente Em câmera lenta. Nossa, mais uma aqui Mais um Vital, gente Já foi, o meu pegou Pega a bandeira que o Vital tá aí em cima da gente Olha, Massa aí, cara Foi a granada Pô, no hit, ca... tá ligado? Não foi a explosão da granada que matou foi. <risos> a pedrada Tem um cara dentro daquele furaquinho lá, velho Eu vi ele arrastando aqui Pega a bandeira e fica debaixo aí, fica debaixo Isso Aí, todo mundo passando satélite O cara tá embaixo aí, que bagulho nossa, o tá louco. Ah, destruíram o meu. Nela, cara. Eu que não fui, cara, eu não sei, eu vou jogar a última de corda agora. Aí eu não sei. Mano, é, tem em cima e em embaixo, os caras estão tá em cima da tubulação lá no canto. Ah, ah, pô, os caras já alcançou a gente já? Que que é isso, mano? Caralho. O gente volta entre nós também, caralho. Ai, falta um tiro pra matar ele, velho. O cara tá em cima de novo, mano. Que. Nossa, ah, perdeu. Ah, o cara que chuta a porra. Porque tu irmã é piranha, tu perdeu. Tu irmã é piranha, filha da puta. <risos> olha o jogador da partida. <risos>